Você saberia dizer quais foram as oportunidades que Jesus desperdiçou? E por que Jesus não aproveitou essas oportunidades? E como nós deveríamos reagir diante das oportunidades? E para a gente começar essa reflexão de hoje, vamos dar uma olhada em como Jesus reagiu diante das tentações no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. E com isso a gente pode perceber que a primeira oportunidade que Jesus perdeu foi de fazer aquele lanchinho, transformando as pedras em pães. E tem gente que pensa que não tem nada de mal fazer uma boquinha ali e aqui, mas pode acabar sendo pego pelo diabo pelo estômago. E entenda que não estou querendo dizer com isso que é pecado comer ou sentir fome. A questão é que existe um tempo certo para cada coisa. A segunda oportunidade que Jesus perdeu é de ser livrado pelos anjos, se ele tivesse se lançado lá de cima do templo. E é curioso como nos dias de hoje muitos crentes ficam procurando experiências para poder testemunhar nas reuniões. E eu estou me referindo com isso, experiências de libertação sobrenatural, milagres. E é muito curioso ver que Jesus não aproveitou essa oportunidade. Acho que ele não estava muito preocupado em coletar testemunhos para contar na igreja. Até mesmo porque Jesus não tinha igreja, afinal de contas, igreja significa chamados para fora. Isso explica porque você está assistindo esse vídeo hoje no canal Dispensados dos Apriscos, ou seja, aqueles que foram chamados para fora dos sistemas desse mundo. E a terceira oportunidade que Jesus perdeu estava relacionada em ter autoridade e poder sobre as nações. Quantas vezes nesse mundo não nos oferecem cargos de hierarquia maior? Isso para que a gente possa exercer a nossa autoridade sobre outras pessoas. Mas o problema é que Jesus não estava interessado em buscar esse reconhecimento, esse poder para exercer um sobre os outros. Inclusive, ele nos ensinou que o costume das nações é que um exerça autoridade sobre o outro. Mas entre os seus discípulos, entre a sua igreja, não deveria ser assim. E para a gente ver as duas últimas oportunidades que Jesus perdeu, dá uma olhada aqui comigo em Mateus capítulo 26. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou, Amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? E aqui a gente percebe que a quarta oportunidade que Jesus perdeu é de ser auxiliado pelos seus amigos, de ser defendido pelos seus discípulos. A gente vê que quando Pedro tomou a decisão de defender Jesus com a sua própria espada, Jesus disse a ele para guardar a sua espada, afinal de contas o Pai poderia livrá-lo. E aí então a gente conclui com a quinta oportunidade que Jesus perdeu, que é de ser livrado pelo Pai, ser livrado pelos anjos da crucificação. Se Jesus tivesse aproveitado essa oportunidade, muito provavelmente nem você e eu estaríamos aqui hoje. Eu contei essa história para você porque muitos empresários e coaches costumam dizer por aí que você deve aproveitar todas as suas oportunidades. Mas pelo exemplo de Jesus, o que a gente percebe é que quem aproveita todas as oportunidades é oportunista. Eu espero que esse vídeo tenha servido como um encorajamento para que você venha permanecer firme nas palavras de Jesus, nas promessas de um reino celestial e eterno que é melhor do que tudo que esse mundo tenha a nos oferecer.